Se você quer ter uma presença, se você quer existir, existir na face da terra, como cirurgião dentista, você precisa estar no Google, Google meu negócio, você precisa ter uma conta lá, é gratuito, precisa estar lá. Por que, é que eu estou falando isso gente? Isso é como se você tivesse um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, é um perfil, é uma conta que você abre lá no Google Meu Negócio, você coloca ali os seus dados, os dados do seu consultório, os contatos, endereço, daqui, colocando o seu endereço, você coloca ali a sua localização no Waze, no Google Maps, quem está no Google Meu Negócio pode ser encontrado, isso aqui é um site de busca, tá certo? Busca. Quem está procurando um tipo de tratamento ou quem está procurando um dentista, vem aqui no Google. Quem já está pronto para fazer o tratamento, praticamente, quem quer, tá aqui, ó. E se você não estiver aqui, como é que faz? Aí, aquela pessoa que está procurando um dentista em Campinas, digita lá, dentista em Campinas. Se eu não estou lá, ele não vai em mim, porque vai aparecer trocentos outros lá. Ele, como é que ele vai chegar no meu consultório?